ORAÇÃO PARA ACALMAR O CORAÇÃO Se você está procurando por uma poderosa oração para acalmar o seu coração, seja bem-vindo ao canal Eu Sou o Caminho. Hoje nós vamos rezar por você, pedindo a Deus que traga paz e tranquilidade para a sua vida e acalme o seu coração. É muito importante que você ouça essa prece até o final. Ouça essas palavras sagradas com muita fé. Reserve esse tempo para Deus. Você vai se surpreender com o poder de Deus em sua vida. Vamos começar a nossa oração para acalmar os corações agora. Meu Deus, neste momento venho fazer essa oração para acalmar o meu coração, porque confesso, ele anda muito agitado ansioso e às vezes triste, por situações difíceis que passo na minha vida. Sua Sagrada Palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel acalmar os corações. Então te peço, Espírito Santo Consolador, venha acalmar o meu coração hoje, e me fazer esquecer dos problemas da vida, que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo sobre o meu coração, trazendo consolo e fazendo com que ele se acalme. Preciso de sua presença em meu ser, pois sem ti eu não sou nada, mas, com o Senhor eu posso todas as coisas. O Senhor é quem me fortalece. Creio e declaro em nome de Jesus Cristo. Meu coração se acalme. Meu coração se acalme. Meu coração receba paz, alívio e refrigério. Meu Senhor, minha alma está perturbada. A angústia, o medo e o pânico tomam conta de mim. Perdoa-me, Senhor, e aumenta a minha fé, perdoa-me e acalme o meu coração. Não olhes para a minha miséria e para o meu egocentrismo. Eu sei que estou apavorado porque temo e insisto em ficar contando apenas com as minhas forças humanas, com os meus métodos e com os meus recursos. Senhor Jesus, Tu conheces a minha tristeza, essa tristeza que invade meu coração e sabes a origem dela. Hoje me apresento a Ti e te peço, Senhor, que me ajudes, pois já não posso continuar assim. Sei que tu me convidas a viver em paz, com serenidade e alegria, inclusive em meio às dificuldades cotidianas. Por isso, eu te peço que coloques tuas mãos nas feridas do meu coração, que me fazem ser tão sensível aos problemas, e me libertes da tendência à tristeza e à melancolia, que tomam conta de mim. Perdoa-me, Senhor, e salva-me, Ó oh meu Deus, dá-me a graça da fé, Senhor, dá-me a graça de confiar no Senhor sem medidas, sem olhar para o perigo, mas olhando somente para Ti, Senhor, socorre-me, ó oh Deus. Abandono-me em Tuas mãos, Senhor, nelas eu coloco as rédeas da minha vida e a direção do meu caminhar. Eu creio em Vós, Senhor. Creio que irá acalmar o meu coração e aumentar a minha fé. Eu sei que o Cristo ressuscitado caminha ao meu lado, mas assim mesmo eu ainda temo, porque não consigo abandonar-me inteiramente em Tuas mãos. Socorre a minha fraqueza, Senhor! Sei que o Senhor pode transformar água em vinho e pedras em pães. Sei que o Senhor dá ordens aos ventos e ao mar, Sei que nenhum passarinho cai por terra sem a vossa vontade, e que os fios de meus cabelos estão todos contados. Eu sei, Senhor, que cuidas das aves do céu e dos lírios dos campos, que não semeiam nem ceifam, e o Senhor lhes dá o alimento e as vestes, que valem muito menos do que nós. Eu sei de tudo isso, Senhor, mas a minha fé é fraca. Perdoa-me, cura-me, aumenta a minha fé, Senhor. Eu não desisto de procurar-te e de alcançar uma fé firme. Tem compaixão de mim, meu Jesus. Em teu nome, levanto a minha cabeça, Senhor, e expulso o medo e a angústia de minha alma. Em teu nome, Senhor, eu não temerei mal nenhum porque sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é protetor da minha vida, assim nada temerei. Senhor Jesus Cristo, vós que conhecestes o peso da dor e da traição na tua própria carne, vós que vencestes através da fé, todo o mal a te praticado. Em ti eu sei que posso confiar as minhas preces, por isso, venho neste momento clamar pela Tua santa misericórdia. Senhor, sei que Tu olhas por todos os Teus filhos e que nunca os abandona. Por isso, hoje vim pedir por alguém que está enfrentando um momento difícil e clamar para que derrame as Tuas bênçãos sobre nossos corações. Meu Pai, derrama a Tua luz sobre o meu coração para que eu possa enxergar com clareza a vida, resgatar a sua esperança e vencer este momento de dor e sofrimento. Acalma o meu coração e renova minha alma para que eu consiga vencer tudo que me provoca medo, que me tira a paz e a estabilidade. Senhor, eu sei que em ti... Esta prece será atendida e vos agradeço por tudo que faz todos os dias na minha vida e na vida dos meus familiares. Sem a tua misericórdia divina, eu nada seria. A te darei honras e glórias para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.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 Acalma essa tempestade dentro de mim, toca-me profundamente. Vista o meu interior com o seu santo espírito. Renova as minhas forças, pois a minha alma está angustiada e sem forças para lutar. Enche-me de fé e esperança. Enche-me de ti. Amém. Agradeço muito por você ter orado comigo hoje. Não se esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para receber as notificações. Obrigado. Que Deus esteja sempre conosco nos guiando e acalmando os nossos corações. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos proteja. Hoje e sempre. Amém.